Olá, seguidores do Rio Mafra Mix, estamos ao vivo aqui no cartório eleitoral de Mafra, comigo o doutor André, juiz eleitoral, e o doutor Alício, também promotor eleitoral, e a gente vai trocar umas informações, como está o resultado, o andamento dessa eleição aqui em Mafra. Doutor, a eleição, a previsão ali para dizer cinco horas, seis horas teu a, a prévia desse, de, dessa eleição, mas nessa caminhada durante a manhã, hoje, como é que foi o andamento, as pessoas estão tudo dando controle, como é que o senhor avalia esses primeiros momentos da eleição aqui em Mafra? É, boa tarde, boa tarde, obrigado pela, pelo espaço. É, todos, até agora, todos os processos aí que estão dentro do cronograma do, do Tribunal Regional Eleitoral estão sendo cumpridos. Agora, nessa etapa final, nos últimos dias foram ah, o término da preparação das urnas, né? da formatação de preparação das urnas, deixando elas prontas para, para o dia da votação e a logística, então, foi feita para reunidas para que as urnas chegassem aos, aos locais de votação. Isso tudo, tudo foi cumprido dentro, dentro da regularidade. A votação começou no horário, no horário previsto, aconteceu até agora alguns pequenos imprevistos houve uma situação que teve houve uma situação de troca de urna alguns mal entendidos nos locais de votação do que a gente estamos estamos verificando é um pouco de dificuldade com a biometria né? isso está, está, está ocasionando algumas algumas filas mas, mas mas está fluindo assim um pouco mais lento do que se esperava com relação ao término da votação às 17 horas em razão dessa situação, se não diminuir o fluxo das filas, das filas provavelmente vai passar um pouco do horário. Essa pode, pode, pode ser que ocorra isso. E, é, então, e é que vai ocasionar também um atraso na, na apuração. Né? Mas não há assim, maiores é, é, é, circunstâncias, situações aí que, que tenham causado algum problema. Era isso. Tá certo. Para a promotoria, doutor Alício, como que o senhor está essa, avaliando essa eleição, tudo nos conformes? Lembrando que a nossa cidade também é uma cidade mais tranquila, mais tradicional, que evita aí também maiores transtornos. Com certeza. Boa tarde aos internautas da, do Rio Mafra Mix, leitores. Com certeza a eleição já é de tradição que ela corra de forma bem tranquila aqui em Mafra. Sempre tem algum, como o doutor André mencionou, Algum mal entendido, alguma coisa Mas a gente tem a, a oportunidade De conversar com as pessoas E eventualmente explicar Que pode ser, aquilo pode ser feito De forma diferente E a regra que as pessoas têm compreendido E realmente durante a manhã Tive a oportunidade de visitar Quase todas as, as Sessões eleitorais a, Da cidade aqui E o que se constatou realmente Foi isso, né? Em muitas delas, poucas sem fila Muitas delas com filas mais ou menos longas e a palavra dos mesários, do pessoal que está trabalhando na mesa é essa. O que está atrasando é a identificação biométrica. Realmente está tá gerando algum transtorno aí na, na, no decorrer da votação e provavelmente 17 horas não vai ser horário de término não. Então deve ser um, estender um pouquinho mais esse horário, mas a princípio, fora esse problema, tudo dentro da normalidade. Com certeza, a normalidade está assegurada e a gente percebe assim as pessoas bem bem felizes. Aliás, é tradicional no dia da eleição, né as pessoas hoje em dia quase já não se encontram mais. Então, o dia da eleição é um dia que as pessoas vão lá e na fila fazem novas amizades, vêm os amigos, é um momento de confraternização também da democracia especialmente e a gente tem certeza que até o final da tarde tudo vai correr bem e depois as urnas darão a sua voz e... Questão resolvida, né? E o tempo também ajudou, né? Nossa, tivemos depois de um mês de setembro de pouco sol, hoje o sol veio iluminar, aí. esperamos que ilumine os eleitores também. Tá certo, para nós finalizar, para finalizar, doutor André, a nossa eleição, por ser uma eleição de nível nacional, ela não é tão acirrada, é mais tranquila, isso também facilita o trabalho da promotoria e também do, do, do juiz. Com certeza, eleição majoritária... É, reduz muito o número, o número de candidatos, as, as questões de, de processuais é, de registro e candidatura e as situações de prestação de contas diretamente com os candidatos são de competência do, do Tribunal Regional Eleitoral, né, na capital, ficando aqui para nós as questões de propaganda e, e situações mais específicas, aqui que não cabe todas detalhar, mas é, em, é, em, resumindo é, não, não, não vemos aqui não, não vi não vemos nós não vemos né Doutor aqui até agora é, situações assim de, de muita complexidade tudo transcorrendo normalmente agradecer ao doutor Alício grande promotor de justiça aqui da nossa cidade sempre a parceiro nosso dando entrevista no necessário doutor juiz o doutor André também um juiz de direito e que hoje fazem a função eleitoral sempre prestativa ao Rio Mafra Mix, aos nossos seguidores. A gente vai continuar agora até o final das eleições, até o resultado final. A gente segue em plantão neste domingo para trazer todas as informações em primeira mão para você que nos acompanha pelo nosso site. Lembrando que no www.riomaframix.com.br todas as informações em tempo real para você acompanhar. Ficamos por aqui, a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.